Você é um ortopedista que recomenda um bom tênis de amortecimento para os seus atletas, para diminuir a, a, a, o impacto no joelho? Então, depende da, da, da intenção do corredor, né? O cara, assim, ah, não, doutor, eu corro meu 5 kmzinho ali, só para diversão, não quero passar disso, eu vou lá, corro, fico satisfeito, tudo. Ah, eu geralmente recomendo um, um tênis mais macio, mais, mais gostosinho ali, né?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 porque, como você falou, não adianta você vir com artigo científico. A pessoa tem que sentir, né? Ela tem que sentir o que você está falando. Pô,